Um principal de 100 mil, o indivíduo retirou o valor de 150 mil ao final de seis meses. A rentabilidade anual desse investimento no regime de juros compostos foi de. Então, família linda, estamos diante de mais uma questão. Sobre juros compostos, sim ou não? Mais uma questão de juros compostos. E nessa questão de juros compostos, ele está pedindo a rentabilidade anual. Em outras palavras, ele está te pedindo o valor da taxa anual desse investimento. Então, eu já interpretei a questão. eu já sei o assunto... E já sei o que o problema está pedindo. Na questão anterior, ele tá, estava ele pedindo o valor da dívida, né? Quanto o cara pagou na data 2. Não é isso? Essa era a pergunta. Agora, nessa questão aqui, ela também é de juros compostos. Só que ele está perguntando agora o valor da taxa. Né? Então você tem que interpretar a questão de forma correta. Né? Agora ele quer saber o quê? O que, que ele está pedindo na questão? Pedindo o valor da taxa. Legal. Já analisamos aqui o que o problema está pedindo. Beleza. Qual é o próximo passo? Interpretou, resolve. Próximo passo é resolver. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Qual é a forma correta de se resolver essa questão? Para resolver essa questão, eu vou utilizar a fórmula. Sempre que ele pedir o valor da taxa, presta atenção, bebê, presta atenção, hein? Você está escrevendo aí, você está desesperado, presta atenção. Sempre que ele pedir o valor da taxa, você vai usar a fórmula. Qual é a fórmula dos juros compostos? Qual é a formulazinha dos juros compostos? Vamos lá, montante, ó, montante, ó, com o método MPP, ó, montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Lembrando, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade. Então, se ele está pedindo aqui a taxa anual... Eu não posso estar tá com tempo e meses. Então eu já vou converter ali o tempo. Ó, ele está falando que aplicou durante seis meses. Não é isso? Só que eu tenho que passar isso para ano. Seis meses é seis dozeavos do ano, que é a mesma coisa que um sobre dois. Legal? 1 sobre 2 significa o quê? Metade, né? Metade do ano. Então, na hora de usar a fórmula, eu vou usar 1 sobre 2, tá? Cuidado. Por quê? Princípio básico da financeira. Taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu tenho que converter. 6 meses é 6 dozeavos do ano. Simplificando... Simplificando, é a mesma coisa que 1 sobre 2, ou seja, metade do ano. Beleza? Agora sim, eu posso aplicar a fórmula. Montante, qual é o valor do montante? O valor do montante seria 150 mil, que é o valor futuro. É igual, ó, cabeça de gelo, capital. Qual é o capital que o cara investiu? 100 mil vezes o fator elevado ao tempo. Aí virou brincadeira de criança, né? Vou passar o facão nesses zeros aqui. Ó. Pou, pou, pou, pou. Pou, pou, pou, pou. Aí vai ficar 15 15 é igual a 10 vezes F elevado a meio no talento eu vou jogar esse 10 para o outro lado ó, sem gritaria quando o 10 passar para o outro lado ele vai passar dividindo então ficaríamos com o seguinte ó, 15 sobre 10 é igual a F elevado a 1 sobre 2 Aí vamos lá. Melhorando ali a bagunça. Raiz quadrada de F é igual a 1,5. Só que eu não quero raiz quadrada de F. Eu quero o valor do F, porque se eu tenho o fator, eu tenho a taxa. Deixa até eu sair daqui. Ó. Se eu tenho o fator, com certeza eu tenho o valor da taxa. Então, para achar o fator, eu tenho que elevar aqui ó ambos os lados ao quadrado para não alterar ali a igualdade. Aí ficaríamos... Ó, <cười> pou, pou, F é igual a 2.25. 2.25 é a mesma coisa que 1,5. Ao quadrado, só que isso daqui é o fator, né? Só que na verdade eu quero a taxa. Quem é a taxa? A taxa é sempre o fator menos 1, um. então a taxa vai ser 2,25 menos 1, um. e vai ser igual a 1,25, um 1.25. É a mesma coisa que 125%. Então, a rentabilidade que o cara teve foi de 1.25. Que é a mesma coisa que 125%. Legal? Olhando ali as opções. Gabarito, letra B. Marco o V da vitória. E vai... Ser feliz. Legal? <risos> Vem cá, tá estudando pro o Banco do Brasil e não consegue aprender matemática e nem matemática financeira? Eu tenho um convite para você. Se liga na parada. Do dia 3 ao dia 5 de abril vai rolar o Intensivão Bebê de Matemática. É isso aí. Vamos quebrar tudo. Vamos entregar o que tem de melhor do Matemática para passar para você nesse evento. Então, para participar, é muito simples. Em algum lugar aqui embaixo tem um, tem um link para você se inscrever no evento. Então faz o seguinte, clica aí no link e faça agora mesmo a sua inscrição e garanta a sua vaga para esse evento que eu tenho certeza que vai mudar a história da sua vida. Esse evento é 100% online, 100% gratuito e as aulas serão ao vivo aqui no nosso canal. Então vai perder? Vai ficar de fora? Clica aí, aqui no chat para quem está assistindo. Também colocamos né, o link, mas se você está vendo depois, aqui abaixo na descrição, em algum lugar, tem o link para você se inscrever. Então, não perca essa oportunidade e te espero lá nas aulas. Legal? Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Forte abraço. Valeu.